piscando, não tá gravando Boa noite, galerinha Ai. Vamos agora pra casa A gente deu um pulinho aqui no shopping Piedade. É, lembrar os velhos tempos Tempo do colégio Severino Vieira Muito bom Ih, foi aquilo aí, rapaz bateu velho e tudo travado rapaz engarrafamentos me perseguem fato que foi que houve meu filho que foi que houve Aí, pai. Nem hoje tem tenho sossego a Brincadeira É no sábado que eu tirei pra curtir Porra, a adrenalina já tá subindo véio. Não tem jeito, não tem jeito Na frente, porra Desculpe, passa aqui. Ih, policial bradar, mas quando eu vi a câmera, e Ih, aqui é pitaça, velho. Mas que viagem, velho. Está de Salvador, não sei não. sinaleirinha Demorada Boa galerinha, hoje eu estava aí no shopping Aí eu lembrei que lá no terceiro andar tem um lugarzinho que tem uns arcades Já tempo que não jogava arcade viu? Fui lá, lá tinha uma fichinha, joguei um Tekken Aí chegou um pivete Vai de modo de falar, né? Um, um, um garotinho. Um juvenil. Um newbie. Ah, não abriu. Abriu agora. E aí. Chegou pedindo ficha. Tio, você me dá uma ficha. Eu. Porra, velho. Isso aqui é jogo de azar, maluco? Goste da ficha? Eu não quero que você entre nesse mundo de perdição. Esse mundo de dois de sofrimento, e mandei a ficha pra ele. Cara, já tinha duas fichas dele na máquina. E eu nem vi a hora que ele fez isso. mas já tinha duas fichas dele na máquina. E eu, ó, que sacana, rapaz. Me pedindo o ficha já com ficha dele na máquina. Ah, beleza. E a máquina era técnica, velho. E porra, modéstia à parte. Eu jogo muito bem o deck. Ele colocou o jogador maluco dele, né? Botou um pouco com um com Ed Gordo. E aí primeiro eu joguei com quem? Joguei com Lau. Lau e Kazuya. Pau. Depois mudei, ele jogou de novo. Ele veio com um Pou E veio com outro aí, velho. que nem, nem, nem deu para ver direito o bate bate morreu tão rápido Que eu vi com Com Lau e Truyogre Pau, viola, viola Massacrei Aí depois ele me chamou para jogar no The King of Fighters Só que era o 2002 Só que a máquina hackeada, a máquina combate especial Que é infinito Aí logicamente eu perdi que eu não sabia disso. Ele botou o boneco dele apelão, que só ficar dando magia de longe. Ele nem, nem encostava em mim, ele nem saia do lugar. Ele nem saía do lugar. Só de longe apelando. Aí ele pergunta. O menino dele sabe jogar? Não sabe. Logicamente, ele não sabe jogar. É um newbie. É um amador. Nunca será um jogador à altura. Eu até aceitei o desafio dele. Fui pra máquina dele. Eu não sabia que era cocô de laje, né? Era barril. Mas tudo bem, tudo bem. Se eu jogasse outro eu ganhava. E aí eu já sabia da apelação, né? Logicamente eu ia da mesma moeda. Porque, pai, quem joga certo? Se for apelar também joga. da porra. Convenhamos, eu estou de moto, né? Não estou... Tô... dentro de um carro na segurança. Fecha. Enquanto eu estava lá, tinha também uma máquina de de dança tinha uma galerinha lá jogando agora até foi a menina que ela chegou pra mim perguntar o que era essa câmera que microfone a câmera do capacete parou cara é estranha então a lembrança de visto ela já no youtube não, não lembro bem Lembrando que o nome Isa, Isa, acho que era Isa. Eu lembro que ela tem uma mecha rosa no cabelo, isso aí. Achei interessante. Diferente. Provavelmente por isso que eu lembro. um vamos lá. Te pego. Saiu aqui, e pegou, fudeu! aí <risos> galerinha, vamos pegos! Vamos pegos! Não sabia que tinha esse radar aí! É a vida, é a vida! Nosso primeiro flash! Agora a gente canta The Assistor. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Realmente não não lembrava daquele radar Ah, foda-se. isso aí muda por velocidade, eu acho que é grave, ou é média, acho que é 191 reais, é normal, normal. minha primeira multa! Agora até aquela coisa, né? Se vai chegar. Pode ser que não chegue. Merda, por cá. Deixa eu levantar a perna logo aqui. Cara, olha como tá isso. Tá muito horrível. Ah, rapaz, que que é isso, velho? É, parece um campo minado É só buraco Eita, ó Que pariu, Salvador! Meu amor, tá feio, minha cidade. Puta que pariu, né? Tio, me ajude. Que, que porra é aquela, rapaz? Galera, eu não vou estender esse vídeo Mais do que já está Acho que daqui pra frente o trecho não é tão interessante Se vir acontecer algo Eu boto a ligar a câmera Então o que nós já tivemos hoje Saída Piedade Manifestação popular. O policial nos pedindo calma e uma multa, uma mupa. Ah, um dia agitado. Mas é isso aí. Um abraço pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.